Olá, uh, vamos hoje mostrar uh, aqui uma folha de cálculo para análise de custo de uma viatura. Você depois de verificar esta folha de cálculo, vai ver que o seu automóvel vai lhe custar um pouco mais do que aquilo que você pensa. Uh, começamos aqui por uh, olhar para esta folha, aqui temos aqui um... A comparação de, de várias viaturas com, com o preço aproximado de, de compra, aqui neste caso de, de Agosto de 2015. Temos aqui o preço aproximado dos combustíveis e temos aqui outras despesas que depois se irá colocar. O que nós queremos aqui mostrar depois aqui no fim é que. Uh, é o preço do custo da vitura ao longo dos anos somando estas outras despesas e o preço do combustível e somando aqui o iuk, também vai ter um peso muito importante na, no preço final uh, Pronto, basicamente é isto Aqui temos esta folha da apresentação em que introduzimos os dados, os dados introduzidos estão aqui nas células com o fundo a cinzento e os, e os dados a verde são, são dados calculados pelo, pela folha de cálculo. Como podemos aqui ver, começando aqui pelo primeiro cálculo, que tem que se efetuar, que é o consumo de litros de do GPL. Ah, o consumo de ao ion do GPL normalmente é cerca de 20% do consumo de gasolina. Portanto, para fazermos este cálculo, fazemos D9, que é a célula anterior, vezes os 20% mais o valor dela dele próprio. Portanto, vai dar estes, estes 7,9. Aqui faz-se exatamente a mesma coisa. Ah, Aqui, este valor de 1.600 euros é o valor de conversão de um, de um carro a GPL de um carro normal né, sem, sem o GPL sem o teu GPL. É o preço da conversão. Portanto, este Nissan Note passava de 1.600 para 1.200 com este 1.600 euros. Uh, e agora, temos aqui outras coisas que eu vamos colocar no custo do automóvel. Que é. Ah, antes disso, verificamos aqui o IUC. O IUC é um imposto único de circulação, que é um imposto anual. Portanto, eu vou meter estes valores, que são valores aproximados, para, para, para fazer o valor total. Como vocês podem ver aqui. Este um, o carro custou de origem, por exemplo, este, em segunda mão, de se, 17.450. Passado 5 anos, com estes 97 euros de imposto, já vai nos 17.900. Portanto, se mais 500 euros. Portanto, quando se compra uma viatura, tem que -se ter em conta estes pequenos pormenores e vamos ver que isto ainda vai ficar muito mais caro. Ok, portanto, nós aqui vamos ter deslocações por, vamos co começar aqui a colocar despesas, além do iuc do e do valor do carro, temos aqui despesas por dia, durante a semana. Estas despesas por dia são as nossas despesas do de, de trabalho. Uh, por exemplo, eu por dia faço, ou irei fazer cerca de 15 km por dia. Portanto, durante uma semana ele irá fazer, depois já mostramos o número de quilómetros. Ao fim de semana, por exemplo, podemos meter aqui 10 quilómetros ao fim de semana. E deslocações de das férias, por exemplo, podemos meter mil quilómetros. Se não muito. Em termos de manutenção, vocês podem dizer, ah, um carro novo, isto não não é muito. Mas se pensarmos bem, uh, se metemos 4 em um primeiros 5 anos, de certeza que vamos meter 4 uh, pneus. E 4 pneus uh, é mais do que 200 euros. Eu vou meter aqui 200 euros de manutenção, porque é mais ou menos isto. O seguro poderá estar à volta dos 250 euros. E como vocês veem, uh, esta folha já está aqui a fazer os cálculos todos. Portanto, tinha uma a viatura, por exemplo, custava 13 mil euros. Se, se for a gasolina e fazer estes quilómetros com, com os impostos todos, isto ao longo de 5 anos custa 18 mil euros, em 20 anos custa 34 mil. Portanto, tenham cuidado quando compram um automóvel. Se vocês verificarem aqui a esta coluna ao lado, vê-se o consumo da GPL, que o carro da GPL de, ao seu longo de 5 anos já são 17 mil euros. Já são mais de euros do que, do que se comprou. E ao fim de 20 anos já vai em 29 mil. E o gás óleo, que se começa em 20 mil, acaba em 32 mil. O que significa neste caso que o carro mais económico é o, é o carro comparado a GPL. Hum, agora vejamos como é que eu fiz estes cálculos. Tenho aqui uma folha só para, só para fazer os cálculos e temos aqui. Uh, vamos fazer aqui, por exemplo, as despesas de combustíveis. Portanto, se nós fazemos o, os quilómetros por dia, que eu neste caso é meti um 15, quando nós se, durante um mês uh, trabalhamos, não é? e também mais ou menos 21 dias, portanto, Normalmente são 22, mas normalmente faltamos uma vez por, ou duas por, por ano e, e temos os foreados, portanto, nunca são 22 dias, em 21 dias, portanto, o número, número de quilómetros por mês vai ser uh, aqueles 15 vezes os, 300 e, vezes os 21, dá os 315 quilómetros Portanto, em termos de custo de combustível mensal, o que é que vamos ter? Vamos ter o valor... Deste caso que é o combustível que é o gasóleo que ele vai buscar à outra folha da outra folha anterior e multiplica-se o, o valor de P9 também que vai fazer, vai multiplicar pelo valor do, do, do gasóleo do consumo e temos mais Uh, vezes o, vemos, temos aqui o, o consumo e temos. Depois tem que se dividir por 100, que é para sabermos uh, quantos litros é que ele, que ele gasta. Portanto, e como nós só trabalhamos 11 meses, multiplicamos depois o valor dado anteriormente por, por 11. As locações ao fim de semana não sei, normalmente, faz-se durante os 12 meses, portanto multiplica-se o valor antes que que colocámos aqui por 12 e 10 Km, portanto por 12 dá os 120 é o que nós temos aqui e os 1000 Km de férias portanto o custo anual de combustível será será a soma de portanto do, daqui dos 11 meses mais o okay, quê mais o consumo do carro vezes vezes os km do fim de semana mais o consumo do carro vezes os 100 km os ah, e depois temos que adicionar o valor do IUC, o valor da manutenção e o valor do seguro como vocês estão aqui a ver esta este valor de manutenção é 776 euros o que é superior ao valor de combustível. Portanto, vejam bem se querem mesmo comprar um carro ou andar de transporte público. Para fazer este, este valor é passar para as células seguintes, aqui é muito importante fazer este, saber fazer este truque que nós queremos passar este somas para o lado, se fizermos assim ele dá ele tá estava a fazer as, as somas corretamente. E porquê? Porque eu aqui fiz uma coisa que é a fixar a, o valor das, das, das células pretendidas, que são estas duas que estão aqui. Caso eu não fizesse isto, isto dava um grande problema. Fazer as somas incorretamente. Pronto. Hum. E aqui temos... o estamos aqui a, a fórmula também para esta, que isto no fundo vai também fazer as somas disto, destas coisas todas. Pronto, é isto que eu queria demonstrar, não, não vou demorar mais. Obrigado pela vossa atenção.